Olá, sou a professora Carolina Carvalhal, professora de Direito Penal. E hoje nós vamos dar uma dica dos crimes ocorridos no âmbito uh, da violência doméstica contra a mulher. Crimes estes previstos lá na Lei 11.340. Tem algumas perguntas recorrentes de prova. Vamos lá na tela. As lesões corporais leves e cuposas praticadas contra a mulher no âmbito de violência doméstica são de ação pública incondicionada ou condicionada? Em outras palavras, o artigo 88 da Lei 9.099 de 95 também vale para as lesões corporais leves e cuposas praticadas contra a mulher no âmbito da violência doméstica? Vamos lá: quando falamos de relações domésticas, crimes contra a mulher, nós temos a Lei 11.340. E esta lei, 11.340, vai nos dizer que os institutos previstos na lei 9.099, de 95, eles não são aplicados com crimes uh, praticados com violência contra a mulher. Sendo assim, se a lesão corporal, ela for leve, ou uma lesão corporal culposa, o artigo 88 da lei 9.099, que nos traz a possibilidade de representação da vítima neste tipo de crime não é cabível concluindo então a ação penal ela é pública incondicionada quando se trata de lesão corporal leve ou culposa no âmbito uh, das relações domésticas em crimes praticados contra a mulher essa é a dica de hoje voltamos com a próxima dica